Agora que todos nós sabemos que tem uma população indígena no Brasil, que essa população está distribuída por mais de 200 povos indígenas, falando mais de 180 idiomas né, ou línguas diferentes, nós resolvemos convidar uma turma, uma turma de rapazes e meninas, para visitar uma reserva indígena Craô, no norte do Brasil, mais precisamente lá no Maranhão, na aldeia do Rio Vermelho. Esse é o Miguel Rodrigues, ele tem 16 anos e trabalha na Fundação Cultural Casa Grande, onde ele põe um programa no ar todos os dias lá em Nova Olinda, no Ceará. Programa Estação da Música de segunda a sábado nesse horário de 7 horas às 9 horas da manhã. Um bom dia para você. Ver pessoalmente índio eu, eu nunca tinha visto. É, eu tinha já acompanhado várias reportagens de índios, já tinha lido algumas matérias em revistas de índios. Esta é Samara Macedo. Ela tem 15 anos e também trabalha como o Miguel na Fundação Cultural Casa Grande, onde faz o um programa na Rádio Comunitária. A gente vê as pessoas é, discriminarem os índios achando como se o índio fosse um animal. Como, é como Ailton falou antes. Como se o índio só tivesse que viver no mato, viver na aldeia. Você essa tá tendo agora uma rua de três meses de barragem é pescaria? É. As mulheres da na aldeia estão. Essa é a Rita Carelli. Mora em São Paulo e tem 15 anos. Rita participa do Grupo Organismo, que faz performance com temática ambiental. Super elástica, é só comprar e jogar fora. Tem aquela história do que índio é coisa do passado, né? Você vai no museu e vê coisa de índio, e na escola você vê no livro de história os, os índios que os portugueses chegaram aqui e encontraram. Oi, boa tarde. Oi. Esse é o Luciano Conceição, tem 21 anos e trabalha no Rio de Janeiro como ator do grupo teatral Nós do Morro, na favela do Vidigal. Eu acho muito interessante a cultura deles, assim, um pouco que eu vejo assim da cultura deles, dos rituais que eles têm, das regras que eles impõem-se assim, dentro da tribo deles. Tem coisas interessantes que eu queria, eu tenho muita curiosidade de conhecer. Até quando a gente estava chegando na aldeia que vinha uma índia com a gente no caminho. Então eu fiz uma pergunta pra ela, falei, vocês é, andam vestidos lá, como é que vocês andam? Ela, não, eu tô de blusa só porque eu vim no hospital. Ela eu, me vestiu assim, aí tirou a camisa lá, eu fiquei, desceu meu queixo, eu fiquei de, de, de queixo caído. Aí eu conheci o Derlindo. E ele, e assim que, que, que eu falei que queria ter um nome indígena, ele virou pra mim e falou, pô, eu vou te batizar. Então eu vou te batizar. Eu fiquei, meu Deus, <risos> ele vai me batizar, como sei lá, esse batizado, sabe? Ainda tinha um pouquinho ainda. Foi na hora de batizar, eu vou escolher o nome dele. Mas o batizado foi uma coisa que. Não vou esquecer nunca, assim, foi uma coisa que me, me emocionou muito. E. Não é só ganhar um nome novo, é como se você sempre tivesse tido aquele nome e alguém veio e te lembrou ele. Aí vai botar. Nome disse Chama <música> Giri. O meu parceiro foi primeiro, o Miguel foi primeiro do que eu, e eu olhei e aí eu fiquei louco pra ser batizado. E quando eu peguei na mão dele, na mão do pajé, veio uma energia, sabe, uma força assim, que eu tava precisando disso. Ele, ele chama Ipantu, é, você me responde. Eu, você me chama Ketê, eu responde também. Um copo, meu nome. É, um ele copo. chama de Quente. É, Ketê. Ipantu, você me chama. Vou chamar Ipantu. O meu nome, eu tô ensaiando ele na raia, hein? Cucutumumum. Cocô, cocô, cocô, cocô, isso porque você gostou tanto, é, né, Tamara? Aprendeu fácil. Me é Me esqueci. Oh, vamos lá. Como é Aí Me surpreendeu muito como eles é, sabem fazer amizade, como eles sabem marcar a pessoa, como eles criam uma amizade pela gente e a gente tem só que enriquecer aquela amizade. No primeiro dia lá eu me senti envergonhado, depois se soltando mais. Depois fui pega de surpresa, <risos> lavando roupa à vontade, depois desprendei a vergonha. Essa coisa das meninas de troca de olhares, essa relação que eu fui criando com elas, com as índias, foi uma coisa muito especial. Oh, ah, é muito, muito Deixa pôr. A ver. Como é que segura? Você é muito atrevida, viu? Olha a Ritinha. Que Cuidado com a clavícula. Tá né? Cuidado uh! <risos> <risos> <risos> um dois três quatro cinco seis Aí, lá vai meu oh! vai vai vai, vai. meu Foi a coisa de chegar e, e eles e misturar, sabe, se integrar, de eu poder pintar como eles, de eu poder, sabe, passar genipapo, passar urucu, isso foi muito legal, a coisa de integrar. Eu acho que isso me fez, não só eu conhecer eles... Conversaram comigo e tal, se entender, mas misturar. Agora é. logo Deixa ela fazer. Tá toga, tá Não, não, não. não. Ah, Só come amanhã de manhã. É, come amanhã de manhã. E como e, e como é que sabe? Que o, o ponto certo, como é que sabe? Nós já sabe. Nós nós já acostumou. Todos os anos que nós pegamos as crianças para ser do aí, é para crescer mais rápido. Ah, tem, tem um objetivo aí né? É, o também. objetivo de empenar as crianças dentro da esteira. Sem madrugada, a de 5 horas da manhã, né? Madrugada. Nua, ah? cama, Vai, aqui! Tinha uma parte que a gente até batizou como sessão tortura, né? Que era. É, já apanhava com uma folha cheia de espinho. Olhava assim e falava, isso eu não vou fazer, que é assim da cultura dele, que é coisa de passar o espinho aqui, sabe? Coisa assim que cara, isso vai doer. olha, pescoço, pega lá, lá, lá, no pescoço. Não deixa não, não deixa não, tá? É. A coisa de defender, sabe? De tomar frente é muito legal, assim. Diz muita coisa, sabe? É muito poético. Imagina ah, a na pior, né? É legal, é legal. É legal pegar na criança e dizer: Deixa na hora. A história de bater nos meninos, quer dizer, que os compadres e as comadres defendiam, mas tem uma série de coisas pelas quais os meninos têm que passar como se fossem provações, né? Porque se não puxar, só dando banho, só dando banho não cresce. Só tanto batendo, porque cresce na hora. Eu acho que tudo isso, que é parte do ritual, é, é parte desse aprendizado mesmo de guerreiro, de, né, de crescer, de virar homem. É um, é um preparo que eles dão para essas crianças para poder se aprofundar na cultura futuramente. Acho que eles passaram a ser uns verdadeiros a passaram a ser uma, um verdadeiro índio. Sim o bebê bebê capu Luciano, um copo. um copo, vai ser a esteira que foi feita para empenar os, os meninos, você viu, né? Agora você está recebendo o nosso tio para você guardar ela e lembrar daqui da, da sua casa. Obrigado, né? assim. Vocês, vocês fizeram uma coisa muito boa para mim, acho que eu tive uma virada muito importante, foi conhecer a cultura de vocês, e o que, o que mais ficou assim, de vocês e mim, é a bondade que vocês têm. Todos nós sabemos que existe muita discriminação ainda hoje no Brasil, a respeito dos índios. Eu acho que isso é a maior besteira porque eu estou conhecendo vocês aqui pessoalmente e, sinceramente, vocês são pessoas excepcionais, é, pessoas que cativam bastante é, pela educação, pela forma que vocês sabem tratar a gente, pela amizade. Eu nunca, nunca, nunca, em toda a minha vida, eu nunca vou esquecer vocês. E eu acho que vocês. Tá achando bom, tá achando ruim, mas mesmo assim, nossos costumes é que é isso mesmo. E muito obrigado que vocês estão aqui de presente, todo mundo vem de longe para vir participar da nossa festinha aqui. E eu fico muito satisfeito, ou seja, assistiu minha festa, passou a festa e eu fiquei muito satisfeito. Obrigado para vocês todos. Boa viagem para você. Vai com a Deus. Tudo bem. Boa viagem para você. Vai com Deus. Tchau, Beninho. Tchau. Por nada. Vai com Deus. Obrigado. Boa viagem. Boa viagem para você, Levantou. Boa. Boa viagem. Vai é com Deus. Obrigado.